aqui hoje para garantir a diferença. Eu estou aqui hoje porque a praça é o lugar da garantia da democracia. A defesa da democracia não é a defesa de um governo, é a defesa da possibilidade de divergirmos de um governo. E é por isso que é importante manter a democracia. Para acontecer um golpe, não precisa de um tanque na praça. Isso pode ser feito por um meio de comunicação e um poder judiciário autoritário. E é esse o meu grande receio. Nós tivemos 21 anos de ditadura e isso a gente não quer novamente. A gente quer a ampliação da liberdade e da diferença. E isso está ameaçado hoje no Brasil.